esse não é um vídeo para falar de pessoas por isso que eu coloquei esse título. Esse é um vídeo para falar do caso geral, mas no final eu vou dar uma opinião sobre o caso específico, tá certo? E qual é o caso geral? O caso geral em primeiro lugar é a qualidade da mídia. Antes vamos recapitular o caso. Tem a Bel Pessi, que é conhecida por falar de empreendedorismo e ser uma empreendedora. E tem o Luiz que é um cara que dá opinião online. É um blogueiro geral e tem um vlog que ele fala sobre várias coisas também. Tem gente que ama e que odeia os dois. O is Nobre fez um dossiê colocando em dúvida as qualificações e as conquistas que a Bell Pesce diz que tem. Agora, eu vou colocar os links aqui embaixo. A Bell Pesce escreveu um artigo falando da versão dela, explicando o, o que o Isinob questionou. A primeira grande questão aqui é por que, que a mídia não fez isso antes, isso que o Isinob fez? O Isinob não é um jornalista. Ele é um cara que foi lá e pesquisou na internet e achou estranho. Por que, que a mídia não fez isso antes? Por que, que a mídia saiu falando que a menina tinha lá quatro, cinco diplomas e etc., né, tudo bem inflado? Esse é o papel da mídia. Ah, eu, venho, eu chego para você. Ah, quem é você? Ah, eu sou... Deus? Não, você não é Deus. Não tem nenhum registro de que você é Deus aqui. Ninguém disse aqui que você... Não, mas eu falo por Deus. Mas também não tem nenhum registro aqui dizendo que você fala por Deus. Esse é o papel da mídia, do jornalismo, verificar fontes, etc. E essa é uma questão muito séria, porque realmente foi... A própria Bel admite que inflaram o currículo dela, e não é importante o que inflou um currículo dela. O que é importante é por que inflaram o currículo dela e com que frequência isso é feito. Por que, que inflaram a notícia? Por que, que a notícia foi exagerada? E quão sério é isso para a confiança que a gente pode ter ou não ter mais na imprensa. Porque a gente precisa de confiança na imprensa. Ok, um monte de vocês já falar assim, ah, a imprensa é golpista. E é exatamente isso que está acontecendo. Por conta da... Do comportamento da mídia ao longo dos últimos 50, 60 anos, paulatinamente, se tornando mais sensacionalista, etc., a gente não consegue mais confiar na mídia. E por que é importante a mídia? Você pode estar dizendo, ah, dane-se a mídia. A gente vai fazer a nossa própria mídia alternativa, mas não é bem assim que funciona. A gente precisa de, também de mídia centralizada, ou pelo menos precisamos de uma mídia alternativa que seja capaz de cumprir o papel que antes a mídia especializada, a mídia grande mídia, cumpria. E qual é esse papel? Se a gente pegar, deve ter algum artigo legal também, é, o papel da mídia nos últimos 100 anos vem sendo o de unificar a, a sociedade, mostrar à sociedade o que está acontecendo, questionar as coisas, mostrar o que está por trás das notícias. Esse é o papel da mídia, é o quarto poder, né? que mantém a nossa sociedade, a nossa estrutura social, política, econômica funcionando. E ela não está funcionando direito. E isso é muito sério. Não tem super blogueiro, não tem super empreendedora. Aliás, esse é outro assunto. Por que, que a gente vai atrás de super empreendedores? O Bill Gates é um super empreendedor. O Steve Jobs era um super empreendedor. Essas pessoas são hoje, né? Talvez. Alguém vai reclamar do, do, do ter falado do Bill Gates. Alguém vai reclamar de ter falado do Jobs também. Enfim. Existem pessoas que realizaram muita coisa. O Steve Jobs é um cara que fez a Apple, saiu da Apple, fez a Pixar, enquanto andava de bicicleta pela, pela, pela Europa. Então o cara criou coisas. E porque a pessoa criou coisas? Ela pode te ensinar a criar coisas? Você vai pagar dois mil reais, sei lá, dois mil dólares, sei lá você paga para um empreendedor de palco, para ele te explicar como você ser uma pessoa empreendedora? Cara, no fundo o empreendedorismo é uma coisa muito simples. Você trabalha que nem um cão. É isso que você faz. Você pega lá, vai estuda pra caramba, se dedica pra caramba, domina o máximo possível os, uh, os assuntos que você precisa dominar, que você é capaz de dominar pra fazer aquela empresa acontecer, aquele projeto acontecer. Não tem muito mistério. O mistério vai ser administração, formação em programação, se você tiver que programar alguma coisa, ou saber gerenciar pessoas para programar alguma coisa, pra fazer o marketing, para fazer design para você fazer projetos de de peças você tem que ter as capacidades e tem que desenvolver essas capacidades acabou aqui o empreendedorismo de palco pronto me paga dois mil reais por esses três segundos de dica então a gente vai atrás do empreendedorismo de palco como se, se pagar uma grana pesada assistir uma pessoa falando sobre como é empreender como ela teve sucesso vai nos dar sucesso. Você vai lá e fala assim, uau, que barato, eu fiz parte disso. Enfim, essa é a segunda coisa que é complicada, essa busca de fórmulas mágicas de autoajuda e de empreendedor, que a versão capitalista da autoajuda que é, vou descobrir como fazer uma grande empresa e ter ficar rico, ficar rica. E... Acho que tem uma certa esperança de que foi fácil, né? A peça especificamente é uma menina jovem, é uma mulher jovem, que chegou lá rápido, em 10 anos, e dá a impressão de que ela não trabalha muito. Minha opinião sobre o caso da Belpés. O Zobbis fez uma pesquisa lá, colocou os links lá, ela deu a resposta lá dela, um pouco ainda. Tem a resposta dela uma certa admissão de que houve, houve uma, um inflamento do, inflamento do currículo dela mas teria sido ruído, as pessoas não entenderam bem o que ela tinha dito o que eu acho do caso é que temos que esperar para analisar o caso realmente ela diz lá que não tem todos aqueles diplomas que não teve toda aquela importância na, no Google, na Microsoft, mas foram projetos importantes e é difícil você saber realmente o que foi que você não está lá, sempre tem uma questão de confidencialidade nessas coisas, mas ela diz que vai fazer um artigo, um, mas ela diz que vai fazer um artigo sobre os projetos que ela está tocando agora, aí você vai ver se ela está tocando uma empresa que ensina a tocar empresas que ensina a tocar empresas, <risos> ou se ela realmente é uma empreendedora que está tocando os negócios interessantes, mas temos que esperar esse segundo artigo dela falando dos projetos atuais dela. Fora isso, é um certo destilamento de recalques ou de fanatismo, vamos dizer assim, porque não é bem fanatismo, eu acho que as pessoas têm pelas belas da vida, mas é aquela aquele apego quase que religioso é fanatismo, né? <risos> Enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas duas coisas. Um pessoal que é de jornalismo tem que é, um a o pessoal que é jornalismo tem que se preocupar com a qualidade do jornalismo que está fazendo isso está sujando está prejudicando muito mais a mídia do que qualquer internetzinha qualquer blogueirozinho de internet qualquer roney de internet um b ao ler a mídia ao ler o, o, o jornalismo que nos apresentam hoje preste muita atenção procura várias fontes tenta achar o denominador comum dessas coisas, avalia sempre o viés daquela matéria, daquela publicação, daquela editoria, porque você precisa disso para você conseguir tentar extrair, enquanto a, o jornalismo não se corrige, extrair o que realmente é está acontecendo. Dois, empreendedorismo de palco e autoajuda. O que nos autoajuda é a gente trabalhar e fazer as coisas que vão se apresentando para a gente atingir nossos objetivos. Você pode analisar, você deve analisar, o que, que te impede de fazer essas coisas. Porque você vai falar assim, ah, não tenho tempo. Cara, tempo é prioridade. Você tem que saber priorizar. Ah, não consigo me organizar. Vai estudar como se organizar. Mas isso não é autoajuda, isso não é pedagogismo de palco. Não vão te ensinar como se organizar. O que te ensina como se organizar é um curso de administração. O que te ensina a entender o que te mostra o que está te impedindo de fazer as coisas é talvez fazer uma análise nem que seja uma autoanálise estudar os seus sentimentos já falei sobre isso de estudar os sentimentos eu acho em algum outro vídeo essa coisa de você ficar lendo e vendo testemunhos de sucesso tem um certo valor mas muito cuidado para você não se alimentar do sucesso dos outros você tem que construir seu próprio sucesso nem que seus próprios sucesso não tenha nada a ver com empreender, seu próprio sucesso pode ter a ver simplesmente, que é outro sonho maluco das pessoas, que tá, todo mundo tem que ser milionário, pode ter simplesmente a ver com trabalhar de 8 da manhã e 5 da tarde numa coisa que você goste de fazer, num trabalho que você goste, ter o um dinheiro razoável e se divertir, você não precisa ser um, um empreendedor ou uma empreendedora para ser feliz. Você pode fazer essas coisas, pode escrever seus livrinhos, pode fazer um vlog que vai te dar prazer, não vai te dar dinheiro nenhum, mas vai te dar uma satisfação de estar compartilhando coisas com os outros, de estar organizando seus pensamentos, enfim. A felicidade não é ser uma pessoa famosa, não é ser uma pessoa é, rica, não é ficar inventando negócios. Encontre a sua felicidade e siga com ela sem culpa. Bom, espero que o vídeo seja útil para você, espero que você curta e tchau, tchau. O super vlogueiro, blogueiro e a super empreendedora. Esse é o título, não preciso repetir no começo do vídeo, né? E tem o Nobre, que é um cara... O que é o Isinobre? <risos> Porque você pode estar dizendo também assim, não, mas foda-se, não pode mais falar palavrão no, no, no YouTube, né? que senão... Eu...